Fala galera, beleza? Aqui que fala é estou aqui para mais um vídeo aqui no canal E hoje galera eu tô aqui no Fortnite Você não sabe eu jogo Fortnite Faz tempo já Porque eu nunca gravei Fortnite cara Então hoje vou mudar isto Solo Vou ganhar Eu irei ganhar Porque aqui é o seguinte Entendeu? É eu Sou muito bom, uma vez eu ganhei sabe quanto Fiquei em primeiro uma vez lá em dois mi... 2020, sabe? Não, mas tô bem que se importa. Porque fiquei em primeiro... Em trio, meus amigos. É. Vocês já perceberam que eu sou muito bom, entendeu? Bom. É o seguinte. Eu tava aqui e falei assim. Pô. Ia gravar o quê? Forza? Forza 5. falei assim, ah... É. Gravar um forte, Forza 5. Não. É um Forza. Só que o OBS falou assim: Eu não vou, eu não vou. É gravar a tela do Forza. Teu caramba. Assim, ah, eu jogar o jogar jogo Spider-Man lá. Deu OBS? Não, não vai. De que ele deixou eu jogar? Fortnite OBS. É incrível. Não sabe, OBS é o gravador. Nossa, que, que gráfico, né? Quadrado. Incrível a otimização. Olha a água, como é que é? Meu Deus do Senhor Jesus. Ó, ó a espingarda. eu pegar a minha espingarda, 145 de dano na cabeça. Tá esperto. Ó coco, ó, o coco. Pum. Ah, legal, Charlie. Só latir agora, aí sim. Isso aqui é certo aqui. Cadê? Ó o peixe. Toma. Aí desceu o busão, sou o primeiro, como sempre, né? No mapa, vamos cair, hein? Bobinas rochosas. É, bobinas rochosas. 3, 2, 1 e... Bum, bora. Caramba, tem um ruim, o que é isso aqui? Ó! Está na minha mão isso? Eu sou muito ruim no Fortnite. <risos> Só em mira que eu sou bom. A única que é coisa que eu... ó! Tem um asa, eu sou um pombo! Tem muita gente aí. Ah, não. Eu marco um lugar e caí no outro. Bem coisa que eu faço. Epa. Aqui. Ué. Ok, né? Olha a que eu tava no começo. O que isso aqui faz? O quê? Uai é esse aqui era pra me esconder era pra ser o um quê? Quer que ele aqui? Cadê? Oh! Tá, deixa eu tomar um negocinho aqui, porque senão Vamos lá. Vai ter equipado. a ah, dos lendários aqui, que maravilha. Consegui. Espingarda. Ô, oh, maravilha! Ai, sim. Mano, que merece. É Não, pera aí. Não. O jogo tá sem som? Ué. Não, pera aí, deixa eu ver. Ô, oh, gente, acho que eu sente colocar o som do jogo. Eh. É... Vocês estão se escutando, mas eu também não tô Acho que bugou aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Vocês estão escutando agora, tá? Não. Boa. Eu não sei se está gravando o áudio, sei o que? Bora! O negócio é muito louco, entendeu? Tem gente aqui? Tá lá, vou pegar minha doze aqui. Cara, susto! Agora esse tirou lesa não esperar. Que isso? Vou saber qual. Deixa eu tenho a chave do lendário? Ah. que? Uma coisa boa demais. Susto! Ah, sobe. Pega a visão. embora. Não gosto de snipers e campers também, não. Não são legais, sabe? Olha ali, o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui, cara aqui, aqui. O que eu tô fazendo aqui, Jesus? Eita! Não! Nossa, aí sim, hein? Quimca... Não, não é quinquagésima, eu não sei falar esse número. Nossa! Também uma. É, o som do jogo não tá indo mesmo. Por quê? Te pergunto. O que foi? O que tá acontecendo? Por quê? Deixa eu verificar isso aqui agora, só um segundo. Não, calma lá. Aqui, ó. Tá no meu alto-falante. Por que que não tá indo? Saída de padrão. Aqui, ó. Aqui também. Esse. Não tô com ninguém, mas tá aqui. Why? Oi oh, gente. Acho que vocês são o jogo. Ui. É. é, ficou sem som. Específica de ela cheia. Ficou tudo preto agora, não ficou. Um som agora, eu não sei. o que, que eu fiz, meu Deus? Específica, pronto. O que está é acontecendo aqui? Também sei dessa. Cadê? Ah, eu tenho uma espada. Você não tem uma espada. Oxi! Ué, como é que esses caras fazem isso? O que é ah agora tá com som já dei não sei se eu dei coisa é vamos lá é cruzamento cromado será que é uma boa? Eu não sei, eu não jogo lá eu mal jogo Fortnite som do jogo tá baixo, eu não sei também Ganho, então ganho aqui Agora tá alto demais ah, Ok, tá bom, vocês é estão escutando não um sur Priamente calculado, ok? Eu não quero morrer agora. Meu Deus, eu vou morrer. Tem um mosquito aqui que... Não é muito legal. a gente. Tá. Aqui. o um gráfico. Meu Deus. O real é que a vida real? real. Tem um pote aqui de mel. Que isso? Ah, é o cura. Eu se Deixa ele se matar. Que isso aqui? Vidro de vagalume. Tá com ela. Que isso? Você não me acerta aqui, tá? uma dupla. Que isso? mas eu não coloquei em dupla. Um cara ali. Eita. Eles são muito amigáveis, né? Uh! Eles não são nada amigáveis. Eu não sei configurar o Fortnite. Então, ó. Por exemplo, aqui tem sombra, mas ali não. Ó. Vou chegar mais perto. Eita eu oh, vou arrumar aqui tá eita, eita, escorregando aqui ó a moita a moita só pra me arrumar aqui cadê Deus, que, por que que tá em 30 quadros põe mãe 60 muda mudou uma coisa eu não sei o que que muda tá deixa eu ver aqui acho que é aqui não é o que que isso aqui é feito colocar médio sei lá que que eu tô fazendo Esse, não o que que eu tô fazendo o que, que eu fiz ah, vou voltar para como tava fazendo caca vou achar só esse é sombras altas loucar em épica isso que eu tô fazendo da minha vida eu não sei configurar ué não era pra eu melhorar. A sombra tá incrível a sombra tá Eh. É... Estoura. Ai, ah, esse... que de... Temporal. Isso muda alguma coisa? Eu não vi diferença nenhuma. Sinceramente, eu não vi diferença nenhuma. Não é. Oxe. Entendendo nada. Ó, tô morrendo, ó. Ixi. Vira aqui, Aqui, eu vou atacar. Ó, cara lá, ó. Ó lá, lá, lá, lá em cima. Já era, amigo. Não, não, não, não. É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Não sabe brincar, não? Eita. Não. Ai. Morreu. Eita. Eu, o cara que tá lá embaixo. Agora vem a ah, moleque é profissional Vou pegar outras armas aqui mais aqui ah é o pegou de meu aqui profissional os dois morreram agora porta mas ah tinha negócio aqui <risos> Que é bom também, eu acho Que sorte Tá É O okay. que? É Vejamos, não tem ninguém por aqui Vou pegar aquele lobinho. Que eu sei que dá. Lobo não. chavaliceira. Pula nele. Pula. Não, bate em mim não. Ai, obrigado. alguém ganhei 3 mil de XP. E não subi de level. um avião passando agora. Que coisa incrível. Fazer carinho. Oxi! Volta aqui! Tá! Tem um carro aqui, né? Eu, eu vou trocar você pelo carro. Não, você música mesmo da coisa. tá? É um carro de corrida? Podemos dizer assim, eu matei algum bicho? Vou lá, vou pra lá, vou pra briga, vou pra briga. Vai ligar aqui não, vai ligar aqui não. Cadê? Vai ligar pra lá, então pra lá que eu vou. Eita. trocar por essa arma não ah não desisto desisto tchau tchau